Fala galera, beleza? É o seguinte, ó Muita gente perguntou pra mim, mas Bruno, como é que eu jogo o PVU? Como é que eu faço? Como eu dou meus primeiros passos? Como eu vou fazer dinheiro no PVU? Então se liga, porque agora eu vou contar tudo pra vocês Como ganhar dinheiro no PVU aqui no canal Bruno Clash se liga só Música e aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta Com mais um vídeo Falando de PVU Isso mesmo, o último vídeo foi um sucesso Vocês adoraram, pediram muitas dicas Pediram várias informações Então eu vou continuar trazendo novidades pra vocês Informações de NFT Games E como vocês curtiram muito PVU Trago novamente Mas vai ter Axie, vai ter Dragonair, vai ter Secar, Vai ter muita coisa Pra vocês, Pemon e tudo mais, tá? Mas olha, primeiro, vamos então entender um pouco mais de como fazer dinheiro no PVU Eu trouxe o vídeo anterior, como vai ser o futuro, a previsão de tudo que vai rolar Você pode chegar a ganhar muita grana Mas, muita gente perguntou, mas como que eu faço dinheiro nisso daí? Como é que é? É um jogo? Como que eu jogo? Então, eu resolvi trazer pra vocês aqui esse vídeo mostrando como jogar o PVU Onde você vai... O que que vai te dar dinheiro no PVU, Tá? Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês: você que não criou a conta ainda, não sabe como faz para chegar ao ponto que eu estou aqui com essa formação aqui, ó, essas plantações aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição do COI. O COI está fazendo vídeos muito legais também de NFT games. E ele ensinou como fazer um vídeo bem completo: como fazer para você criar sua conta no PVU, tran tra transferir o dinheiro para cá, tudo direitinho, investir pra poder jogar. E aí, saindo do vídeo dele, você vem pra este vídeo, que é a sequência de como eu vou conseguir ganhar dinheiro depois que eu criei minha conta no PVU, tá bom? Então, tem aqui embaixo na descrição o vídeo dele, dá pra você ir lá e ver como é o passo a passo pra criar sua conta. Criou sua conta? Aí é aqui, rapaziada, na prática, onde você vai aprender tudo sobre como jogar, o que fazer para transformar em dinheiro tudo que você fizer dentro do jogo, tá bom? Bom, primeira coisa, quando você entrar no PVU, você vai entrar nessa tela aqui, nesse site aqui, ó, plantversusundead.com plant versus Entrou aqui, você vai aqui em farm, tá? Não é no download beta teste é no farm, vem em farm e aí você vai cair neste local aqui, deixa eu fechar esse daqui e esse daqui... Também, tá bom? Veio aqui vai cair nesse local, aqui é o dashboard Onde você tem a... O marketplace, onde a galera vende as plantas tal, mas a gente quer saber Primeiro do PVU Como é que funciona, tá? Bom, eu tenho aqui já a minha plantação Basicamente esse momento de farm, não é o jogo ainda É onde muita gente tá fazendo muito dinheiro Mas é um momento Anterior ao jogo, por enquanto É assim que você vai ganhar Dinheiro no PVU, tá bom? A ideia é o que? Você vai plantar esta, este girassol e também esses babies, né? Que são aí os alfacinhos, né? Vamos chamar assim: os babies, vamos chamar de babies. São cinco babies e um alfacinho. Por que isso, Bruno? É o seguinte, ó. É, quando você é, tem. É, você vai é, começar aí a plantar, você vai ver que você tem uma terra grátis. Essa terra grátis ela, ela hospeda e ela recebe cinco plantas é, pequenas e uma árvore em tese, uma árvore. Essa árvore pode ser também o girassol, a mama, que é essa daqui, ó. Ah, não, não tem aqui. Tá bom, eu vou mostrar aqui no shopping, ó. É aqui, ó. Então nós vamos ter aqui para você, ó, o alfacinho que custa aí é, 100 LE e a mama que custa 200 LE. LE é a moeda do jogo, é o que você ganha plantando, colhendo e tal. Eu tô aqui do lado, ó, você vê ali do lado, ó, o número 3200, 3.204 LE é o que eu tenho no momento, tá bom? Bom, entendendo que você vai plantar 5 babies e 1 um girassol, se você entrar com a conta full, né? O máximo que você pode, gratuitamente, com um terreno gratuito. Você entra com um terreno gratuito e compra esses, essas plantações. um girassol, que ocupa um lugar de árvore, né? Uma maior. E 5 babies, tá? Você vai ter o custo pra fazer essa plantação. O custo você vai ver aqui, ó. Tem as ferramentas, que aqui é o vaso. A água e espantalho quando aparece corvos na sua plantação, tá? É assim que você vai iniciar o seu jogo. Iniciou o jogo? Você vai entrar aqui, vai em shopping e vai comprar. Primeira coisa que você vai comprar um girassol, uma mama, caso você entre com full, né? Querendo seis espaços plantados ali, né? Você vai comprar uma mama e cinco alfaces. Ah, mas eu vou entrar com menos dinheiro. Beleza. Você vai entrar então com uma mama, tá bom? E você vai comprar ela aqui. E depois você volta aqui em Tours e compra um vaso para cada planta que você comprou. Se você entrou com seis, você vai comprar seis vasos. Se você entrou com um, só com um girassol, um vaso, tá bom? E comprar também a água para regar ela, tá? Elas, né? Então você vai ter que comprar água para poder ficar regando sempre elas. Todo dia tem que regar duas vezes cada uma das plantas, tá bom? E se aparecer cor, você tem que ter também... O espantalho, cada um ali custa... É, um pote com 20, né? Um, uma caixinha com 20, custa 20 LE. Já a água é 100, 100 águas por 50 LE, tá? Não precisa comprar o Big Pot, tá? Você compra o Small Pot, que é o menorzinho, custa mais barato, tá bom? Então, comprou o pote, comprou o vaso, né? O, a água, o espantalho e as plantas, você vai plantar, né? Então, a ideia é que você vai vir aqui, vai selecionar esse, esse espaço, vai clicar aqui... E depois vai em Sunflower, ó. Você vai clicar aqui, você vai lá em Sunflower e aqui vai ter as plantas que você vai plantar, ó. Aqui tá 0 de 5, 0 de 1, que é o que eu posso comprar. Eu clico aqui, eu compro lá, né? Como eu comprei lá, vamos supor que eu comprei uma mama. Aqui vai aparecer 1 barra 1. Eu clico em Select, ela vai transferir direto para esse terreno aqui, ocupando esse espaço de 1 barra 1. Vai ficar 0 1 disponível, tá? Então é isso. Aí plantei, vai chegar nesse momento. Uma mama... Uma mama, ela vai ser plantada e quando você plantou ela, ela vai aparecer ali ó, cento, aqui nesse contador de 6555, vai aparecer 144 horas, que é o tempo que ela fica pronta para poder ser colhida, tá? E aí no momento que você colhe, ela, tem, ela te dá um retorno de 850 LE, caso você regue ela sempre direitinho e não tenha aí nenhum problema com água, tá bom? Ela te dá 850 LE, tá? Então é isso. Eu tenho um exemplo na prática pra fazer pra vocês. Então, você vai fazer o quê? Todo dia você vai entrar, momentos aí que você tiver, vai entrar e vai ver se tá tudo com água. Aqui ó, duas águas aqui, ó, a gente vê aqui ó, duas águas, duas águas, duas águas. Sempre tem que ter duas águas pro terreno ficar verdinho. Caso ele não esteja verdinho, esteja amarelo, é porque ele tá faltando água. Ah, e o corvo, Bruno. O corvo ele fica pendurado nessa plaquinha aqui, ó. Então o corvinho fica aqui em cima. Se você vê ele, você clica no corvo. Para regar a plantação, você clica nesse espaço aqui e clica em Use na água, tá bom? Então é a mesma coisa, clica aqui e clica no espantalho, clica aqui e clica na água, tá bom? É isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando você. Ah, eu fiz meu período. Os ciclos são os seguintes. Essas daqui, ó, essas menores, elas demoram 3 dias para ser colhida. Essa daqui, ela demora 6 dias, tá? Ela dá mais, mas ela demora 6 dias. Então, em 3 dias, você colhe 5 dessas. E no sexto dia, aí você planta de novo, nessas daqui, novamente. E no sexto dia, você vai colher ela e todas as outras de novo, porque já bateu 3 dias, tá? Então, nisso, você já vai ter um, um ganho muito legal. Vai acumular aí uns 1.700 LE, eu tô com 3.200, né? Mas se você entrar só com uma, você vai entrar só com a mama, depois de seis dias você vai colher ela e vai conseguir comprar mais algumas, alguns alfacinhos para aumentar a sua plantação, tá? Até o ponto que você chegue com seis novamente, que é o limite para quem joga com o terreno free, tá bom? Essa é a ideia, manos. Bom... Tá bom, agora eu vou mostrar pra vocês como é quando você vai colher, né? Ah, como que é o momento da colheita? E como que aparece aí o LE? E depois eu vou te mostrar o que, que, é, que é o dinheiro pra vocês, tá? Bom, eu tenho uma aqui que já tá pra colher, ó. Eu tenho uma de 65 horas, uma que vai terminar, vai ficar pronta em 22 minutos, outra em 9 horas, outra em 8 horas e outra em 7 horas, tá? Por que, que elas estão des desbalanceadas? Porque é, em certo momento algum corvo parou aqui, e eu não percebi, ela ficou, o corvo trava a sua a sua rotação do horário. Então, se ele tá com 22 e vem um corvo agora, esses 22 minutos só vai andar depois que eu tirar o corvo. Aí ele vai para 21, 20 e tal. Mas até eu tirar o corvo, ele não anda, tá bom? Bom, beleza. Bateu o horário como essa daqui, ó. Essa daqui, ó, minha, já está para ser colhida. Ó, zerou o tempo, já deu quanto eu vou ganhar, ó, 250, que é Exatamente o que eu ganharia dela 250 em 3 dias Então, ela não tive problemas Eu já clico nela aqui E clico em Harvest Onde eu vou colher e vou receber esses 250 Lá em cima nos 3,204 Vamos lá, vamos lá clicar então Cliquei aqui no Harvest Aumentou lá, ó, 3,454 E ela aqui, ó, já não tem mais o que fazer Consegui 3,454 Vamos agora mostrar como você vai plantar Na prática, isso mesmo Você vai clicar aqui pra replantar, né? Vai remover ela, cuidado para não remover as que ainda estão é, em processo de, de ser colhidas, tá? Só remove a que já está zerada, a que você já colheu e que não vai te dar mais nada, tá bom? Clica aqui, remove ela, confirma e vai ficar um espaço aí para você, ó. Eu tenho 5 agora plantadas e um espaço a mais ali. O que eu preciso fazer agora? Comprar. Então, lá do meus 3454 LE, eu vou comprar mais um pote 50 LE. Já comprei o pote, não preciso de água, não preciso de espantalho, eu só preciso da, flor, da planta. Então vamos lá, vou precisar comprar mais um Sunflower Sapling, o Baby, né? Então eu vou comprar um aqui, ó, mais 100, comprei. E aí tá GG, o meu lucro ali, ó, eu consegui nessa planta um lucro de quase 100, né? Quase 100. Então isso, juntando todas as outras, vai dar bom, tá? Depois eu explico pra vocês como vai funcionar. Mas, ó, já comprei o pote, já comprei a planta, agora vamos... Plantar ela nesse espaço que está sobrando ó, Tem 5, eu posso ter 6 Então eu clico aqui E aí eu vou fazer exatamente o passo a passo Do que você vai fazer quando você começar o jogo Vai vir aqui, selecionar Tá vendo que tá 4 5? Porque eu posso plantar uma, você viu? Eu posso plantar uma ali, né? Então eu clico aqui em Select Ele já entende que eu selecionei essa terra E eu vou em Sunflower E já tenho aqui, ó, uma Baby, né? Eu clico aqui em Select E você vai ver que tá 4 5 E vai virar 5/5 5, Tá bom? Olha lá 4/5 barra 5/5 Ó, congratulations! Então tá aí, ó, consegui. Eu volto agora e ó, como ela vai aparecer? Ela aparece assim, galera: ADD Pot to Start Farm. É, adicione um vaso pra começar a farmar, né? A fazer o farm. Então eu clico aqui e clico em Use no vaso ali, ó. Vou usar o vaso. Plantei ela, plantei ela. Ela está amarela, As outras estão verdes, por quê? Porque tá com zero regada, zero água. Então, lembra que eu falei que precisa ter duas águas em cada planta? Eu clico nela aqui de novo e clico ali, ó, uma vez na água. Ela vai aumentar ali para um, ó. Pode ficar de olho que ela vai aumentar ali para um. Já aumentou. Clico mais uma vez para aumentar para dois. E olha lá. A terra já ficou verde e já está rolando o tempo de 71 minutos e 59 horas. 59. 79, 71 horas e 59 minutos são 3 dias, tá? Então tá aí, ela vai me dar 250 de novo também, tá? Então essa eu já colhi. Daqui 16 minutos eu colho mais uma. E aí eu vou acumulando LE, tá bom? Bom, expliquei tudo como funciona essa parte de farm, colheita, plantação, tá bom? Ah, Bruno, mas e o dinheiro que você falou? Você prometeu que eu vou ganhar dinheiro, Bruno? Você prometeu que eu vou ganhar dinheiro? Quanto você tá fazendo de dinheiro, Bruno? Bom, é o seguinte, rapaziada. É, quando você colhe aqui e planta, você vai ter um, um valor que você colhe vai colher vai plantar, vai gastar para plantar depois você vai colher e vai ter um lucro porque você vai gastar para plantar novamente e vai sobrar um valor esse valor que tá aqui em cima é um valor so, que sobrou, então eu tenho todas as plantações, plantações prontas tá tudo aqui plantadinho e sobrou 3,304 hoje, hoje se eu clicar aqui, ó eu posso transformar em dinheiro, hoje eu clico aqui e tenho lá, quero transformar LE to PVU, LE para PVU. Então, ó, ele fala aqui, ó, 100 LE é igual a 1 PVU. E não tá calculando 5% de taxa ainda. Então, vai ser 100 mais é, 5%, né? Então, vai ser 105 por 1 PVU hoje, tá? Hoje, no momento desse vídeo. Então, 105 para transformar em 1 PVU. Aí, o que eu faço para simular? Vou simular, não vou sacar, tá? Eu vou colocar aqui o valor que eu tenho, ó. Tenho 3,3... 0,4, o que me daria, já sem os descontos, né, 33 PVUs, vai. vai ter o desconto, né, vai ter o desconto ali de 5%, então 10% é 33, 5% vai dar uns 15, 16 aí mais ou menos, uns 15, vamos calcular 15, então vai ser um pouquinho menos, né, vai ser uns 32, 32 PVUs que eu vou pegar líquido, tá? Ah, Bruno, beleza, você ganhou, transformou LE, em PVU, então tudo que eu lucrei de, P, de LE, eu transform, transformei em PVU de 100 para 1 hoje, depois eu falo que hoje, e aí ficou 32 PVUs, vamos lá, vamos ver quanto é tá o PVU hoje, hoje o PVU tá assim ó, 57,32, tá em queda... Porque a galera tá sacando, porque vai mudar o farm. Depois eu posso... Acho que no último vídeo eu expliquei um pouco. Mas isso é normal. E na hora que virar o, o, a atualização, isso daí tende a subir bem mais, tá bom? Bom, 57,32. Mas pra você entender como dá grana, olha isso daqui. 57,32, que é o valor de um PVU, vezes 32, que eu acumulei nesse momento aqui que vocês viram, em uma semana e meia, mais ou menos. 32 vezes 57, 32, R$ reais R$ reais plantando e colhendo, brincando de jardineiro online, é isso, R$ reais em uma semana e meia, uma semana e meia, então vamos fazer assim, R$ 1.800,00, redondando, em uma semana e meia, são quatro semanas no mês, né, é, vezes dois dá três semanas, três seiscentos, mais meio daquilo lá, que é novecentos, né, uma semana e meia é 1.800. Uma semana ali vai dar uns 900. Vamos falar que a gente vai tirar aí uns 4.500 por mês. E aí? Gostou? Gostou? É isso, mais ou menos isso daí, Então, o que você acha, rapaziada? É, meus amigos, dá grana. Ó, de novo o cálculo, hein? 3.304 LE dividido por 100 dá 33. Vai ter os descontos. Vamos calcular 32 PVUs. 32 PVUs vezes 57,32... 57.32, 1834, em uma semana e meia, quase duas, vamos trabalhar com duas, vai, vamos arredondar pra, pra ruim, vamos falar que isso aqui é duas semanas, 1834, são quatro semanas no mês, vezes dois, em um mês, no mínimo, no mínimo, R$ reais e centavos em um mês, e aí, gostou? centavos em um mês. Tem muita mãe de família, pai de família que não tira isso em um mês. Muito mesmo. Então, tá dando uma grana, tá dando uma grana legal. Pra quem tá com a, a, a, a plantação full, como eu já estou, tá? Se você não está, não tem problema. Entra com uma só, uma planta só. Vai dar mais ou menos uns 500 reais pra você entrar, tá? Com uma planta só. E aí com uma só você vai trabalhar em uma semana e meia, aí uma semana você vai conseguir fazer o, o, o equivalente a quase uma plantação completa como eu estou hoje. Aí na segunda semana você já vai estar tá melhor, vai ganhar mais grana, tá bom? Então é isso, esse é o valor que você consegue aí, mais, no mínimo no mês hoje. No mínimo no mês hoje. Lembrando, dia 12 vai ter atualização e vai ter muita coisa a mais, como por exemplo a doação a, de água para árvore mãe, onde você vai ter chance de dropar essas mesmas plantas e não pagar por ela na hora de comprar. E aí só plantar ela de graça e ainda recolher o lucro. Vai ter a chance de dropar semente NFT, vai ter chance de dropar as caixas e pegar nas caixas água, espantalho, potes e não gastar também. Ainda vai ter os LEs que você vai ganhar por, ser, por dia, né? É, é muita coisa, então cara, aproveitem, aproveitem, porque tá valendo a pena. Esse é o PVU e esse é, essa é a forma... De ganhar dinheiro no PVU, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo explicativo de como você transforma o seu trabalho no PVU em dinheiro. E muito dinheiro, não é pouco não rapaziada, então é isso, aproveitem, se você puder entrar, entra que você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado a todos, tamo junto, a ah, galera, e você que tá chegando agora no canal, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e claro, comentar aqui embaixo. Qual o próximo vídeo de PVU que você quer? Você quer que eu te explique passo a passo como criar uma conta? Comenta aqui embaixo. Ou você quer dicas mais bacanas de como conseguir o seu primeiro NFT? Ou como conseguir ter sorte de ganhar sementes? Qual as formas de ganhar sementes aqui no PVU? É isso, mano. Comenta aí embaixo que eu vou ver todos os comentários e responder a maioria deles. Pelo menos vou tentar, tá bom? Muito obrigado a todos. Tamo junto, um abraço, Falou e fui!